Olá ah, rapaziada, mais um dia na Austrália começando pra vocês Hoje eu vou falar de uma coisa bem diferente do que normalmente eu falo uh, Hoje eu vou falar pra vocês de como é trabalhar com Uber aqui na Austrália Que é um dos meus muitos trabalhos que eu já fiz por aqui uh, Talvez esse seja um dos mais bacanas que eu já fiz até hoje uh, Então eu vou falar de duas coisas Hoje eu vou falar sobre como trabalhar no Uber O que eu fiz para trabalhar no Uber como eu consegui esta proeza de trabalhar no Uber Yes! E também sobre o Uber Eats que é o serviço de delivery e entrega do Uber, que muitos estudantes brasileiros, colombianos, etc, tá todo mundo indo atrás disso agora porque é um dos empregos mais em alta que tá para estudantes, para quem quer dar de bicicleta, de motinho ou de carro também. Então se você tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check criado Então eu vou começar a falar dos começos. Como que eu entrei para o Uber? O Uber, para quem não sabe, se você não estava neste planeta nos últimos 10 anos e não sabe o que é o Uber, o Uber é como se fosse um táxi, né? Que você busca pelo aplicativo do Uber, né? Uh, eu não vou entrar em detalhes do que é o Uber, porque, cara, se você não sabe o que é o Uber, você... Não... Então tá aqui o meu aplicativozinho do Uber, normal, pra quem já conhece e tudo mais. Uh, como que eu fiz pra entrar pro Uber? Aqui em Brisbane, uh, era ilegal, na verdade, quando eu entrei, não tava exatamente totalmente legalizado ainda, agora legalizaram, graças a Deus então, uh, não foi uma coisa muito fácil, todo o processo desde eu ter a ideia de entrar pro Uber até eu conseguir realmente entrar demorou aí pelo menos uns 4 ou 5 meses há uh, um ano e pouquinho mais ou menos eu comprei meu primeiro carro e era um carro bem bosta, bem mano, baratinho e tal e aí eu tive essa ideia de, de, de entrar pro Uber e eu fui atrás e consegui comprar um carro um pouquinho melhor, a, que era no mínimo 2007, né? o modelo mais antigo possível e mais barato possível, é, que foi o carro que eu comprei, e precisava ser no mínimo 10 anos mais novo, né? então o Uber é assim, aqui em Queensland pelo menos, você tem que ter um carro 10 anos mais novo do que o ano atual, então se a gente está em 2016 o carro tem que ter a, no mínimo 10 anos Então 2007, né? 2006, 2007 né? Porque você está transitando de ano Então em 2007 eu tenho que ter um carro 2008, entendeu? 10 anos Que está transitando, dá para entender, né? Então ele tem que ter quatro portas, e bag Tem que ser 10 anos mais novo Você tem que ter um insurance, né? Que é o seguro Do carro, tem que ser um seguro bom Um seguro comprehensive, tem que ser um seguro completo Que cobre tanto você quanto terceiros né? Um seguro contra terceiros também E cobre o passageiro que está no carro Entrei pro Uber, comprei este carro E aí vem a parte pior, né A parte de comprar o carro, apesar dela ser cara E eu sei que vocês vão perguntar ah, eu quanto você pagou no seu carro, Deod Eu paguei 5.500 dólares no meu carro É um carro muito, muito bom é, Eu tô muito chateado de ter que vender, inclusive Porque eu adoro esse carro, mas ele é V6 E ele tá gastando muita gasolina Então eu vou ter que vender ele pro próximo ano é, Enfim, de qualquer forma Se você tá aqui em Brisbane também quiser comprar meu carro, também mais <risos> Como entrar aqui embaixo Além do, do problema de ter que comprar o carro, esse não é o problema principal né? Você vai ter que também tirar a carteira de motorista da Austrália né? e vai ter que tirar uma Drivers Authority, que eu vou mostrar pra vocês Então essa aqui é a Drivers License da Austrália É, é bem bonitinha, é como se fosse um cartãozinho mesmo, ele tem um chipzinho aqui Então vocês, por exemplo, não precisam andar igual no Brasil com o certificado do carro, por exemplo Se você tem um carro no seu nome, a polícia te para eles batem a sua carteira numa, numa maquininha que eles têm lá Eles veem um que o carro é seu Eles têm um iPad, com um negócio populado Que eles colocam o seu cartão E eles veem se o carro é seu mesmo e etc É muito bom Então, essa é a carteira de motorista da Austrália E essa é a Driver's Authority Que é a autorização para carregar pessoas Basicamente, né? Então você vai precisar dessas duas licenças né Da, da carteira de motorista E da Driver's Authority Que a gente chama carinhosamente de DA <risos> Então com esses dois documentos, você está pronto para entrar para o Uber. Então, recapitulando, o que, que você vai precisar? Uma carteira de motorista, uma driver's authority, um carro 10 anos mais novo, quatro portas, comprehensive insurance e muita força de vontade para poder conseguir tudo isso. <risos> Por quê? Você vai perguntar também, Ah, Deod, como é que foi o seu processo de tirar a carteira de motorista? Cara, eu, eu acho que eu fui muito burro, velho, porque não é possível. Eu fiz quatro vezes a prova teórica e eu fiz duas vezes a prova prática. Por quê? Além de estar tudo em inglês, neste caralho, é... existem palavras no trânsito que eu não sabia, como roundabout. Eu não sabia o que era um roundabout. E um roundabout, que para vocês que não sabem, é uma rotatória. Então, tinham quatro perguntas de roundabout e eu não fazia a menor ideia do que era porra, um roundabout. Então agora vocês querem tirar carteira de motores, vocês já sabem o que é um roundabout. Ah, no site do Queensland Transport dá para você fazer a prova online, o teste online, quantas vezes você quiser. Pra você treinar não é a prova oficial, você pode ir só treinando, né? Fazer tal, blá, blá. não vai ser igual oficial, mas era bem, bem parecida 90% parecida. Então, vocês vão pagar aí 20 dólares para vocês fazerem a prova teórica, 25 dólares para fazer a prova teórica, é 55 dólares a prova prática e se vocês quiserem fazer aulas, né? De direção. Dá uma média aí de 60 dólares por hora da aula de da autoescola Então é um processo bem caro, eu gastei no um total aí com as aulas e tudo mais E com a carteira e tal, foi mais ou menos uns 500 dólares Com o pro processo todo Entre as duas horas de aula que eu fiz autoescola Mais as carteiras Mais as provas, mais mais, mais ou mais, mais mais Mais né, você tem que pagar por dois anos ou por três anos, quando você quer, aqui no Brasil Então por baixo aí foram uns 500 dólares Então Pra vocês que querem trabalhar com Uber aqui na Austrália, tá aí uma dica muito boa. Agora, a partir de dia 1º de novembro, eu não sei como vai ser direito as regras, porque eles estão mudando as regras, então provavelmente a gente vai ter que ter uma licença de táxi também. E aí, pra ter licença de táxi, a gente vai ter que ter pelo menos 2 anos de carteira de motorista, 3 anos, blá, blá, blá, blá, blá. Então, talvez fique um pouco mais difícil pra você que quer é trabalhar com Uber, tá? Porém, vamos agora falar um pouquinho também do Uber Eats, que é a perninha... É, que vai ajudar você, estudante brasileiro, querendo trabalhar aqui na Austrália, né? O Uber Eats, ele é, uh, para você que não conhece, ele é um sistema de delivery, é um sistema de entrega aqui na Austrália, é só de comidinhas. Então, eu, por exemplo, acabei de fazer um pedido aqui e eu tô esperando chegar aqui o meu Uber Eats, Inclusive, fazer a propagandinha aí do Mundo Churrasco, porque eu, eu trabalhei no Mundo de Churrasco, é um restaurante brasileiro por muito tempo, e agora eu como no Mundo Churrasco, é maravilhoso. Então, o Uber Eats ele tem esse menuzinho aqui deles, e você pode escolher qual restaurante você quer, clicar no restaurante que você quer, aí você vai ter o menu, escolher a comida que você quer, e eles entregam na sua porta, sem taxa de delivery. Não me perguntem como que o Uber Eats faz isso, mas você não tem taxa de delivery, não está incluso no preço, eu não sei que mágica que eles fazem, mas. Você pode só pedir a comida e a comida vir pra sua porta você não paga o delivery, cara, isso é maravilhoso. Uh, eu vou dar um escopo geral de como você trabalha pro Uber Eats, tá? É, eu não tenho exatamente todas as informações do Uber Eats porque eu não trabalho lá, mas até onde eu sei, uh, aqui em Brisbane você tem um escritório aqui no Vale, no Green Light, não sei o que, no Uber Eats, que é o mesmo escritório do Uber de carro normal, é... Nele você vai poder fazer o seu cadastro Se você tiver uma bicicleta, ou um scooter Ou um carro, você tá pronto para trabalhar Então você brasileiro que quer chegar aqui e trabalhar Como entrega como entregador de bike É uma ótima para você, além de você fazer exercício Você vai ganhar um bom dinheiro né? O pessoal tem falado aí que de uma média de 20 horas por semana O pessoal tem tirado uns 550 560 dólares, é o que eu tenho visto Nos grupos do Facebook Então é uma, uma coisa muito boa pra vocês também Então uh, Fica a dica do The para pra vocês que querem trabalhar no Uber Eats É um, um trabalho Novo, né, a, a, além dos convencionais de cleaner, de blá blá blá, e você tem, não precisa falar um inglês tão foda assim Porque é você com a sua entrega e acabou, você vai lá, pega a entrega no restaurante, pilota sua bike, entrega pro cara O máximo que vai ter que fazer é tipo, sei lá, hello, here's your food, thank you, e tchau, sabe? Então é o máximo que vocês vão ter que fazer E claro, deixar o meu jabazinho básico, pra vocês que querem usar o Uber Eats, por favor, utilizem o código do DEOT porque assim, eu ganho 10 dólares e vocês ganham 10 dólares também E aí todo mundo come de grátis, cara Então vou deixar meu código aqui embaixo e aqui na tela também, piscando e pá, pra, pra vocês poderem baixar o aplicativo do Uber Eats E já colocarem meu código pra eu ganhar 10 dólares, vocês ganharem 10 dólares e aí, todo mundo ficar feliz tá? Pra você que quer entrar no Uber Eats também, coloquem o meu código uh, Vocês vão ter coisas muito boas se vocês entrarem entrar no Uber Eats com o meu código vocês chegarem lá e falar, ah, oh, eu quero usar esse código aqui do Thiago O Thiago falou para eu entrar aqui com esse código Aí eles vão falar, ah legal, adoro o Thiago, então beleza e para você que quer é dirigir para o Uber também, eu vou deixar os meus códigos aqui embaixo. A cada pessoa que se inscreve pelo meu código também ganha um bônus, etc. Então isso vai funcionar tanto para mim quanto para vocês. Então eu acho que é uma corrente de ajudas. Né? Eu ajudo vocês agora, vocês me ajudam e aí vocês vão ser ajudados também e por aí vai. Então vamos ver meu código. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter sido esclarecedor para vocês. Ah, eu não morri, eu tô trabalhando muito Então tá meio difícil de eu fazer vídeo ultimamente Mas sim, eu estou trabalhando com intercâmbio também Se você quer fazer o seu intercâmbio aqui na Austrália Deixe o seu contato Aliás, não, aliás, entre você e entre em contato comigo Pelo e-mail aqui embaixo Tiago.deot.com E eu trago você para a Austrália Para a gente curtir tudo que tem que curtir aqui nesse país maravilhoso Beleza? Um beijo para vocês, tchau!